Aqui, Leão. Assusta ele, Léo. Ele é Deu um susto nele. Deu um susto nele. Deu mano. Uh, tudo bem, vocês vão ver então. Que vocês pegar o personagem. <risos> espero que os... vocês negros tenham ainda fechar o vapão, hein? Eu vou. Os, os inimigos acharam uma bomba. Ah, Olha, uma coisa palmar, que hein. eu não curti Só que o ver. HD falou e é verdade. É esse... Bagulho Vê. aqui, mano. A área da bomba foi esse bagulho aqui é, realmente, ó, é. HD, ficou muito exagerado, velho. Os inimigos localizaram uma bomba. O, que é que? o tapete dela. Ficou, gra... tipo, ficou maior? Ah, ele ficou muito na cara, tá ligado, mano? Ah, tá que... dá É verdade aí? É. É. Olha o tamanho disso, cara. Só se, for o cara, só se o cara for dentista pra passar num, num, nos dentes desse tamanho, velho. Olha isso. Ela vem aqui, ó. Olha né, você. Tá, ah, porra. Quebrando por baixo, porra. Se então alguém ver a câmera, eu desço. Ai, ah, somentei todo o buraco pro pixel. Passa, vem. tem beribinha? Joga só as duas. Assim. Não, joga só Tem, tem beriba, cadê? Tem! Jogar ah, uma aqui ó! Ai! Joga ela, HD! Botar a aqui né, Loki? Vai comer o nosso rabo de granada! Botei! Okay. Ah, que isso, Trocar tiro na arma nesse jogo, velho! Tem dois embaixo, mano! Ai, Peguei aqui! Slade Buck! O HD! O... Oxe, você se fingiu, é? É lógico. Não gosto disso não. Vai vir aqui, ó. Vai vir aqui, Lucas. Vai vir aqui, ó. Apel. Ó, tem dois, tem dois lá no, no bombe B. Ah, ah, entrou, entrou, entrou. Deitei, deitei, deitei, deitei. Ô oh, caralho, deitei, foi bom! Foi mal! <risos> foi mal meio. Eu pensei <risos> que tinha no B, tá no, tá no B. Be. Tá no <risos> B, tá no B, ainda. tá no B ainda. O banco tá aqui vai não, tá granada, gay. Eu tenho um Jagger aí. Se entrar B, eu consigo ver. <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> Cê caiu, porra! Ó a janela, hein, gay. O banco tá olhando buraco de drone, gay, ainda. Ó o B, ó o B, tá no B. Tá na cara do B lá no janel. É Sledge, é Sledge. Mano, tem cara na sapão, velho. Entrou, entrou, entrou, entrou. Entrou. Entrou, ah, porra, entrou lá, entrou lá, Fá. Foi do seu B. lado. Ah, mano, caralho, na janela. Tem dois, tá. tem dois, Fê. A janela tem, a janela tem, a direita aí. Tá a janela, o Fê. Tá a janela, Fê. Deitei, deitei aqui em cima. Aí entrou, Fê. Caralho! Nossa, meu Deus. meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, velho. Eu errar tudo, meu God do céu. Ah, não, tem que ser a minha? Uh, uh, uh, uh, uh. Se tu bater, tu vai apanhar, hein? O desativador foi protegido novamente. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Nossa! Caralho, como que ele me viu, viado? Eu na próxima... Nossa, essa foi boa pra caralho esse spawn. Tem uma nessa janela aqui, ó. Oxi! Tem de um... oh. um batalha nessa janela aí, ó. Boa aí, Lucas. Boa pra nós. <risos> boa família. Em cima, em cima. <risos> em cima, em cima, Léo. Sai daí, Léo, caralho. Onde, <risos> louco? Em cima de você, retardado. de baixo, pô. Olha cara, aí em cima já... tá a janela. É, mas só que em cima canta. quebrou lá o vacilão. Eu que quebrei em cima, tá louco? Você que subiu na janela e quebrou? Não, eu tava quebrando lá de trás da janela, louco. Eu ouvi lá em cima, viado. sério. Juro, ó, quer ver que só a janela tá Tem mais tá cara aberto? em cima, será? Aí, ó. Toma cuidado, então, mano. Mano, se trata de jogar com outro não, operador, então. eu não vou jogar mais isso aqui, não. Bicho que tá com recursos co meio lasarenta tá toda aqui. consegue, dronar, oh, consegue jogar um é mano? Se conseguir jogar o um hd tétia, jogou o Quer que jogue o nosso pão? Calma uh -huh. aí, calma aí. Ô oh, Léo, você não consegue quebrar o contrário não, Léo. Ó, o Léo oh, quebrou o sapão, esse lazaranha que mentiroso. Vai, pode de novo. Boa Léo. Drone ativado. Alguém consegue dronar desse de bombe aqui? Nossa, pera HD. Peraí, peraí. Ai caralho, mano. Alguém consegue ele, dronar Ele aviado? voltou pra lá, cara. Tô dronando, pá. Tá. tá aqui, ó. Tem, tem. Boa. atenção agente da Tá aqui, ó. Pulsa, é o Lucas, Tá com o Lucas, tá com Lucas? Pera aí que eu vou entrar aqui. Olha, não Não, um... não põe a cara, não põe a cara. Ele não, tá... não foi o Puss. Consegue ver meu drone, alguém? Não, ele tá, tá travado, seu drone. Se você virar ele, dá. Aqui, fala, ele tá aqui, ó. Cozinha, vai, ele tá aqui, ó, bem aqui, ó. Buraco de drone, buraco de drone, buraco de drone. Ah, pensei que ele tá com buraco de, de drone. drone. Ah, esse... Boa, Boa, valeu. Inimigos eliminados. Esse é um aliado bem viado, ah, mano. Mano, o spawn eu que ali, eu tomei tá tá me lá. deu até dor de cabeça. Eita, ô. Oh. Tô pegando uma kill aí, Derruba aí, cara. <risos> que desgraçado. <risos> Vou resaltar só. Boa! bom! Parede reforçada. Fica... Se ficar... Os o moleque tá mais só! Mano! Entrou! Entrou meu! Tô tweet aí, ó! Já peguei! Boa, boa. 10 segundos se contando. Saída na minha frente. de localizada pelos inimigos. fora. pá. Não. Não, não abre, abre, não. Tá bom. Câmera, Eu colocado. tô com medo de comandar ali, sabe? Tem você fazer ligação aqui, aqui eu c quatro, ah não, tô mesmo tá caralho. Ah! <risos> Ai, Ai mano, eu peguei um outro por lá, ó. e a Twitch uh, viu. Esse, aqui. Esse que o Léo faleceu. Vamos ir pelas costas, viu, game? Pela escada do lateral. Ah, Normal. tomei da Twitch, mano. Lá do outro lado. Porra, errei todos os tiros nela. Atrás, Lucas. Atrás. Atrás, Lucas. Atrás, Lucas. A Twitch entrou atrás. A Twitch entrou Atra... atrás. <risos> Cara do lá... céu. E... porra. Então lá Ei, a frente, aqui ali, atrás. É aqui vem pra... Ó, ó, ó, rushou, vai plantar! Vai plantar! Tá plantando, hein? Ó, oh, tá plantando, plantou. Ah, não deu, não deu. Boa Fá, caralho! Ah não, foi o Glass que matou. O Glass tá muito surrado, viado. Não é o Glass não, gay. Não? Hum, ah, valeu valeu valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu... Eu tô todo gritando, cobre! <risos> Parça, pra mim a frente é essa daí. atrás é lá, não tem como falar atraiga. <risos> <risos> Olha lá, ele não <risos> muda, cara. Isso aqui é golpe, a na moral. Nossa, eu vim tá errado, ó. Aí Maravilha. eu vim com o Defuse. Fala, cara. Só pra dar um pânico nos caras. Ele vai fazer spawn lá na janela do fundo, ó. Ele fez já, esse filho da puta, cara. Tem câmera aqui, olha a câmera aqui, vou ver o que gente. Olha eu carregando, sem, sem bala eu tô carregando. Ah, mano. <risos> ah, lá na porta, lá em cima. Era você que tava aqui, Guilherme? Ah, dele? ficou o jogo todo desgraçado, sai a hora que eu tô aparecendo, mano. Aí, o, o Fê, tá aberto aí em cima, cuidando. Você não tinha matado ninguém, esse porra. Olha o Léo tá aqui, mano. Tá no banheiro, eu acho. Tá no banheiro. Leve no banheiro. Nossa, Maria, boa. Tô vindo o passo desse aqui. Vou destruir aí né? o banheiro. Boa. Destruir o banheiro ou perto do Leve. Peguei. Boa, Lucinho. Caralho. Boa. Lucas, pera que tu tá jogando sem bala, puto. Mania do cara aqui. Lucas, cara. Vê, deixa ah, o drone nas costas que eu olho, mano. deixa o drone nas costas eu olho Fica aí embaixo, Léo, do... a frota tá aqui, ó Liguei, maçarino! Hihi, calma aí Aí demora, demora isso aí perdi. Tá ligado nas costas, né? vai se foder, mano Ó, oh, um tá aqui, ó, Vai embaixo da janela, ó Ah, meu drone caiu Passou pra cá, ah, passou mano. pra cá, ó o tá no corredor, cara. Ah, mano. Tem nas costas, bandite. Droga, o meu é drone essa? caiu na porra do sapão, velho. Que eu mesmo fiz. Aqui, Léo, aqui atrás. Olha, que aqui, travando, tá tá viados. Que é? Meu Deus. <risos> um Caralho, Léo. Caralho, Léo. Ah porra, mano, o bagulho tá... morre pro do caralho, velho. Né? O bagulho <risos> subiu pro caralho, não. Oh, Ô, na moral, você tem que ver aquele maluco do mod ali, mano. Ele tá travando, Estourado, velho. E tem me falar que ele tá com 9 de MS. Ah, pau na tanga deles, né? Na moral. <risos> Quer tá lá... quem enganar quem, cara? Tá doido, bicho. Vou ter que ir de mira aqui, mano, esqueci Os inimigos localizaram jeito. uma bomba, planejar defesa de acordo com... O Guidiafé um já tá liberado, o Guidiafé já tá liberado, deixa eu baixar Tá, tá, 10 segundos Defundo é munição Ai, não, não aceita Só mais 5 segundos eu Vou pegar um, vou, um aqui, ó Vou desfizar uma ligação ali Bomba localizada pelos inimigos Foi mal, Léo, tô sem crédito Mano, tem nego aqui atrás, ó Tem alguém fora? Tá vindo aqui comigo, ó. Nesse ponto. Aqui, Léo. Aqui, Léo. Assusta ele, Léo. Deu um susto nele. se continuar nessa zona. Viram? Boa. Só matou todos esses caras aí porque deu susto um cara lá. Ah, morri. Ah, em cima. Não, então. Tá a escada. Tá a escada. Tá escada. Já era o Thermite, eu acho, manos. Eu não sei se era o Thermite ou o Barba Negra. Eu sei que eu matei ele... Na, na parede. Ai, cara. Porra, mano, entrega não, velho. Fá, nos e não termina mais. Fá, tem aqui na, no corredorzinho, olhar. Fá. Cuidado. Puta, eu queria jogar um negócio lá, uma mira. A ah, escada eu consigo olhar o Fá esquerda, tá? Deixa eu vou tentar entrar. Boa, caralho, vai, vambora. Fá, o Glass tá lá, o Glass tá lá. Não, não, não, não, não, não Lucas, não, não põe a cara, carro, Lucas. Eu joguei a mina, joguei a, a mina, calma. Isso. Calma, estou vendo fumaças. Uau. Ele saiu de lá, gay. É, parece que Pô, ele tá minha, subindo. Vai lá no fundo e fecha a porta lá do fundo. Vai lá no fundo e fecha a porta do fundo. Pode, pai, eu acho que ele eu vai dar a volta, mano. Ele vai descer a escada da esquerda aí sua, Fabiano, acho. Tá na escada, Fabiano. Da sua esquerda. Tá aqui, ó. Boa, então, Lucas. Boa. Valeu. Toma na cara. Toma na cara. Fala, na cara. Tomou na cara. Tomou. Cara. Tomou. Bora, cara. Tomou. Cara. Que droga esse gol do Joe, hein. o chegou do Clayson? Nossa, gol de Callison do Ceará. 2x0. <risos> Mano, <risos> só os <bairros> ali. Entrou <risos> jogo para o jogo pra ser o gol. Cara, o cara achou, mano, olha os caras são os caras na rua e falaram Eu li, eu que você pensei que era um Claison Eu falei, ué, Clayson, não é <risos> não Eu sei embaixo Tô então, um golaço de falta, viu? É. Nossa, eu vi, hein você é louco. Vai alguém de terra de mais aí Aquele goleirinho era da base do são falar, falar né? de São Paulo, né? Aham, por isso que ele começou a bater falta que ele gostava <risos> do Rogério <risos> <cara>. <risos> quase foi de recruta, acho que ele ia pegar o termite, eu não tenho certeza, mas... <risos> Caralho, velho, vocês querem me fuder, pô. Sem sacolinha tá ainda. ainda. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Eu não sei, bomba. O cara do Ceará, eles pegam os manos da rua e falam, mano, joga aí, velho. Seu drone achou uma bomba. É, e dá sair. É. E que... dá É, é. Você é um filho da puta, cara, na moral. Ah, eu quero que coisa se foda, eu não que se foda, mano. <risos> Vagabum, cara de pau, vagabundo Mano, eu, com certeza vai ter um bandiche, né? Vai ter que ficar esperto em segundos. cima com o C4, manos. Ah, meu Deus, cara, me viu ali. Tô mais escandido do que o Ah, meu Deus. parece parecendo uma sombra. O desativador foi recuperado. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Quero que a Miri garda porra já. Alguém pega o defuso aqui? Joga aí, O desativador não está mais sob sua okay. guarda. Oi. O desativador está seguro agora. Vai ter C4, mano. Caralho, mano. Peraí, peraí. Choque, choque, porta. choque, choque. Tá queimando, tá queimando. Tá queimando. Ah, joga o bagulho ali, é viado. Né? Ele, ele virou de conta, ele virou de Vai, vale, fora, pode queimar, pode queimar. Vem, pode vem, queimar, vem, ali. vem, vem. pode. queimar. Traz, traz, traz, ele. Boa, boa. Valeu, Léo. Porra, bicho. Boa, Léo. Ah, meu Deus. Esmolvi na escada Esmolvi na escada Abre aqui, mano Tem dois, Olha ó, aí. tem dois, ó Isso. Aqui, ó. Eu, eu não tenho, pô Só né? tenho duas cargas não tenho cinco, não Então, duas outras? É, uma Nossa, queimou que Uma queimou Ah, tá Vou girar pelas costas Nossa, eu ia me fuder Porque eu tô com o bomba E aí, Fá, o que, que você cuidado, acha? Cuidado, cuidado que o esmolvi pode estar em cima Se quiser dronar, tem um minuto e trinta ainda do carregadores! Ele me matou da escada, viu? Cuidado! Nos moços estão com a escada aí. escada aí. No corredor lá embaixo. Aí não fez a escada. Tá aqui em cima, Luiz. Cuidado, tem câmera aí. Não, é a câmera do outro lado. Ele tá aqui, mano, Zé. Meu. Boa, Lucas. Lucas. É isso aí, mano. Dá rechada aí, Gui. Nossa, fodeu. Fodeu, mano. Tô muito... Vou a na escada. É escada, né, Lucas? É o da escada, uh -huh. né, da escada. Vou plantar, vou plantar, vou plantar. Plantando. Cubra, cubra, cubra cubra. Lado, então, Lucas. cubra. cubra, cubra, cubra. Vai tô tomando ó, seu ó, cu, filha da de puta. Pensando de que você é que quem é roubado. Olha isso, manos. Não, vou puxar o olho, não quero ver nada. Eu não vi, eu não vi. Eu tô... da Termite da tá pô. como? Boo! Oh, Solta o um foguinho. O que é? Yeah.